Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Você já fez alguma dessas perguntas? Para que estudar Química? Quando eu vou usar Química? E a Química serve para quê? Se você já fez alguma dessas perguntas, fique comigo até o final desse vídeo, que eu vou te contar quatro coisas que vão responder a todas essas perguntas. A química estuda a natureza da matéria, suas propriedades e transformações, está presente em nosso dia a dia, em todos os materiais que nos servam e em todos os seres vivos. Então agora a gente vai ver a resposta para as três perguntas que eu fiz anteriormente. Por que choramos quando cortamos cebola? Isso acontece principalmente por causa da formação de um gás volátil chamado sulfóxido de tiopropanal. Esse composto inicialmente não existe na estrutura da cebola, mas a sua formação ocorre quando a cortamos, pois nesse momento que a gente corta a cebola, as células desse vegetal são quebradas e liberam-se enzimas chamadas alinases e um grupo de compostos chamados de sulfóxidos S-alquenilcisteína. Então os compostos desse grupo estão separados em diferentes partes da cebola, mas depois de cortá-la, eles entram em contato e interagem por meio de reações complexas, que são catalisadas, quer dizer, aceleradas pela enzima alinase. Então resumindo, entre os compostos formados há os ácidos sulfínicos, que são bem instáveis e logo convertem-se no sulfóxido de tiopropanal, que é o gás da lágrima. Com esse gás, é, como esse gás ele é volátil, ele entra em contato com a umidade dos nossos olhos e transforma-se em uma espécie de ácido bem fraco, que causa o ardor nos nossos olhos. Então, assim como mecanismo de proteção, o que acontece? As terminações nervosas das córneas fazem as glândulas lacrimais produzirem as lágrimas. Então, para não chorar ou cortar-cebola... Temos de evitar que o sufoco de tiopropanal entre em contato com os olhos. Mas como a gente faz isso? Bom, a gente pode cortar as cebolas embaixo de água, colocá-las na geladeira antes de ser cortada, encher a boca de água para cortá-la, respirar pela boca ao cortar as cebolas, usar óculos de proteção, como os óculos de natação e mergulho, usar o ventilador, essas são apenas algumas dicas para não chorar ao cortar cebola. E por que a maioria dos alimentos devem ser conservados na geladeira para não estragar? Os alimentos estragam devido à ação de micro-organismos existentes nos próprios alimentos ou até mesmo no ar que vão aos poucos consumindo os nutrientes dos alimentos para eles próprios sobreviverem e se multiplicarem. O problema é que essa ação também gera outros compostos que degradam o alimento. Grande parte dos micro-organismos consegue se reproduzir em uma faixa de temperatura, entre 35 e 55 graus Celsius. Então, dentro da geladeira, a temperatura do resfriamento normalmente está ao redor de 5 a 8 graus Celsius. E nessa temperatura, o crescimento dos micro-organismos é extremamente reduzida que por fim acaba por conservar os alimentos próprios para o consumo por um tempo mais longo, né? Não pode ficar a vida toda na geladeira, mas pelo menos prolonga o tempo de vida útil dos alimentos. Como o desodorante age no corpo? O odor característico das axilas não é causada pela transpiração, porque o suor é composto basicamente de água. Mas existem bactérias presentes nessa região que realizam a decomposição de algumas substâncias do suor, causando mau cheiro. Então, dessa forma, a função dos desodorantes é inibir a ação dessas bactérias. Então, alguns desodorantes simplesmente fecham os poros, evitando a transpiração. Outros desodorantes mascaram com perfume o odor naturalmente produzido pelo corpo. Por que a água não limpa superfícies sujas de óleo e o detergente sim? Bom, a água sozinha não consegue remover a gordura dos materiais. Isso acontece porque a água é polar, em virtude da diferença de eletronegatividade que existe entre os átomos de hidrogênio e oxigênio de suas moléculas. Por outro lado, a gordura é apolar e por isso a água não dissolve as gorduras. Além disso, a água possui algo chamado de tensão superficial, que basicamente Trata-se de uma espécie de película ou membrana elástica que se forma na superfície da água, que a impede de penetrar em tecidos e outros materiais para remover a sujeira. Então as moléculas de água, elas atraem-se em todas as direções, por meio de ligações de hidrogênio. Mas as moléculas da superfície só interagem com moléculas do lado e abaixo, criando uma diferença de forças de coesão que faz com que as moléculas da superfície contraiam-se e formem essa tensão superficial. É aí que entram os sabões e detergentes, do latim detergere que é igual a limpar, que são também chamados de agentes tensoativos, pois possuem a capacidade de diminuir a tensão superficial da água. E além disso, interagem tanto com a água quanto com a gordura. Então, como que isso ocorre? Os sabões e detergentes possuem sais de ácidos graxos, que são longas moléculas formadas por uma parte apolar, que é hidrofóbica. Hidro igual a água e fobos igual a aversão, quer dizer, aversão à água. E uma extremidade polar, hidrofila, que é igual, hidro que é igual a água e filos que é igual amigo, então, quer dizer, amigo da água. Então, aqui embaixo a gente tem a estrutura típica de um sabão, né, ou de um detergente. Tem a parte apolar, que é hidrofóbica, e tem a parte polar, que é hidrofílica. Geralmente, os detergentes são sais de ácidos sulfônicos de cadeia longa, como essa do exemplo. Então, assim, a parte apolar dessas moléculas presentes nos sabões e detergentes interage com a gordura, enquanto a extremidade polar interage com a água, agrupando-se na forma de pequenos glóbulos, denominados de micelas, em que as partes hidrofílicas ficam voltadas para a parte de fora da micela, em contato com as moléculas de água. E a gordura fica na parte interna, em contato com a parte apolar ou hidrofóbica. Processo semelhante ao que você vai ver nessa imagem aqui. Ó. Então é mais ou menos isso aqui que está acontecendo. Ó. Então as micelas. Ficam em contato com a água na parte de fora e a gordura fica na parte de dentro. Desse modo, as sujeiras gordurosas são aprisionadas no centro das micelas e podem ser removidas. Outro ponto é que os detergentes e os sabões têm a capacidade de diminuírem a tensão superficial da água, porque diminuem as interações entre as suas moléculas, facilitando assim que ela penetre em vários materiais para remover a sujeira. Agora eu vou voltar para o quadro para terminar a aula. Espero que você tenha entendido por que estudar química, quando usar química e para que serve a química. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, clique no joinha, escreva nos comentários o que você achou desse vídeo.